Ei turma, tudo bem? Voltei das minhas mini férias e vamos dar continuidade nesse livrão maravilhoso que expande consciência e quebra muitas crenças, né? De novo, não leiam uma vez, leiam várias e transformem as palavras no senso evolutivo do qual a gente tá seguindo, né? Que uma palavra ela não pode ser petrificada, não. Ela sempre é transformada. E tem uma parte da página 228 da carta 6 que Jesus ele fala da, da última ceia, a fatídica, a última ceia. E foi muito interessante eu chegar nesse ponto aqui, porque é uma coisa que a gente precisa ter tomar muito cuidado, que eu estou vendo por aí. E eu tenho certeza que eu já fiz isso em outras encarnações. Por isso que minha intuição grita, falando, não vai por aí. Espera <risos> lá que não é o caminho. Aqui diz, e ele fala, que ele sabia o que ia acontecer com ele. né E que mesmo assim, mesmo ele sendo seguro, mesmo ele sendo iluminado, mesmo ele tendo realizado muitos feitos, ele ficou muito triste. Porque ele via... A real dependência, não só dos discípulos, dos amigos todos que ele fez ao longo da jornada. Então ele se entristeceu, Jesus Cristo se entristeceu por ter que partir e da forma como ele partiria. Hum, renasceu para poder trazer amor e iria parar numa cruz. E todos os discípulos não acreditavam muito bem, porque ele sempre dava um jeito, Jesus sempre dava um jeito... De, de sair das circunstância né então eles não acreditavam muito mas Jesus sabia no fundo do coração dele que ele passaria por isso e ele estava humano e ele fala aqui que ele teve que descer muitos níveis de consciência para poder acessar esse sentimento essas memórias né? Bom qual que é o ensinamento que eu gostaria de trazer que é um cuidado que a gente precisa ter? nós estamos recebendo muitas mensagens, seja dos arcturianos, lirianos, andromedranos, sirianos, tudo quanto é lugar, mestres ascensos, e, e até questionei hoje um dos mestres ascensos, o, o Paulo Veneziano, que ele diz ser um fractal meu, né? ele diz ser, não Marise diz ser, <risos> porque eu fico assim, ah é, tá, mas nem tudo eu aceito, porque eu quero sentir, eu quero validar essa verdade. Então, eu espero o, o tempo de maturação desse corpo físico, que parte da minha consciência nasceu, é, e respeito muito essa jornada, esse rio que corre, que a gente só tem que ir e deixar ele correr. E é muito curioso, porque em, em vários livros, seja a sequência de telos, as sete chamas sagradas, que eu também trouxe aqui, eles trazem a, a verdade sobre a nossa perfeição. Você é perfeito, você não tem problema, o medo não existe. Não é? É, o mundo é florido, você é florido, você é colorido, você é, é um rainbow, você é um arco-íris. Né? É, nós, e eles falam, né, nós vivemos num nível de consciência onde nós estamos totalmente conectados com a natureza, com nosso equilíbrio energético nós temos abertura em relação à é, nossa condução energética nós manipulamos os elementos e aí por aí vai né avanço tecnológico tarará tarará, tarará é tudo escrito lá lindo lindo tudo verdade deixa eu tomar uma água aqui que eu comi hum, um monte de castanha de uma vez <risos> Vou gravar esse vídeo antes de eu atender a próxima linda alma que vai passar comigo. E tudo isso é verdade. Só que o que eu estou percebendo e que está vindo com inspiração é tomar muito cuidado. Esses lugares são reais e são níveis conscienciais que nós temos acesso, vivem em nós. Né? Falta só uma prática para que a gente acesse de forma mais fluida mais gostosa né alinhando as suas personalidades como sempre é falado aqui nos vídeos Ok mas o que está sendo cultuado é das pessoas não encararem o nível consciencial que está ainda imperando aqui e dizer que tudo já está perfeito, tudo já é, tudo já está, e tudo é lindo, tudo é amor, e, e Sananda diz, não é o caminho, e minha intuição já gritava, não é o caminho, eu não estou falando que o caminho é o pesar da tristeza, da dor, não, de forma alguma, não é isso, mas, o que eles dizem é que tem beleza no aprendizado do mecanismo da necessidade de quando você está como humano, de se permitir sentir muitas sensações. Porque o que eu estou vendo é muitas pessoas se espiritualizando, ai, ah, não pode sentir isso, não pode sentir aquilo. Jesus Cristo ficou triste no dia que ele iria ser crucificado. Ai, eu sou iluminado. Estou acessando hoje que eu vou morrer. Ai, estou feliz. Porque é, é normal morrer. Normal morrer. Não é normal morrer? Então, eu tranquilo. Eu sou, eu sou solta. Eu sou liberta. Estou nem aí. Você não está nem aí. Para uma identidade que se formou. Deixe... Primeiramente, como embrião de todo um planejamento feito com todo o carinho da tua vida, ou não, porque tem pessoas que têm encarne compulsório. O que eu estou querendo trazer aqui é para a gente tomar cuidado nessa desvalidação do que nós estamos vivendo aqui, que é tão maravilhoso, de verdade precioso, não com o intuito do apego, eu não consigo viver sem e tal, mas saber despedir com dignidade, mas dizendo, estou triste, agora mesmo acessei um, um ser estelar de um, de um planeta X, aí, de uma pessoa que era da família dessa pessoa que eu estava atendendo, e ele estava chorando, Falando, nossa, como eu sinto sua falta. A um ser de sexta dimensão. Chorando de emoção. Com sutileza, com leveza. Então o que eu tô querendo trazer aqui é pra gente parar de negar o que precisa ser sentido. Sem peso. E não vir no contexto quando alguém chega para você e fala: Ah, eu estressei, ah, eu fiquei com raiva, não sei. Ó, oh, você não pode, porque senão volta para você. Sempre com um discurso é, de, de recompensa ou de castigo, ó. Oh. Não, gente. Sensatez. Existem sensações humanas nesse esquema que você não vai ter como escapar a grande questão é como você vai fluir no que você vai ter que sentir você não vai fugir não tem jeito quer um exemplo? até contei pra uma amiga e para duas pessoas que eu atendi hoje eu fui num brinquedão com a Alice, que tinha um abismo, assim, grandão, era tudo radical, alto. E aí o instrutor falou, você vai ter que ir com ela, vai ter que ir, né, porque ela é pequena. Eu falei, tá bom. Aí ela já começou ó, naquela brincadeira e eu subi nas escadas centrais, assim, de repente ela sumiu. E todas as crianças apareciam, reapareciam e eu tava com outras amigas lá, com os filhos, netos. Falei, cadê ela? Aí perguntei pro instrutor, daqui ela não sai, né? Ele, não, não sai. De repente, um, o meu coração deu uma espremida. Falei, opa. E aí me vinha assim, aceita. Não tá errado isso que você tá sentindo. Falei, não tá. Aí eu fui subindo, subindo, fui no ponto mais alto do brinquedo. Eu fui para um lugar que era super radical, e aquela altura me veio um medo. Um medo de cair. Falei, nossa, eu não tenho medo de altura. Já saltei até de paraquedas, mas faz tempo, né? Então pode ser que esteja voltando aqui umas coisas. Mas aí só me vem Alice. Encontra Alice, encontra Alice, encontra, encontra, encontra, encontra aquilo. E aí uma amiga chegou... Má, o que foi? Eu falei, eu tô sentindo medo, insegurança, de cair, uma angústia. Aí depois de uns 15 minutos eu achei a Alice. Ela ia descer de um escorrega gigante, assim, e ela tava parada olhando pro escorregador, assim, que era fechadinha, assim, parecia um tobogã. Quando ela me viu, e essa minha amiga tava junto, ela veio e me abraçou. Mãe! E ela chorou com medo de cair eu tava insegura aí eu abracei ela e minha amiga olhou você sentiu que Alice se sentiu eu falei é aí ela olhou para mim e ela tava com medo de ir no escorregador mas queria ir e aí me veio ajude a superar esse medo não tá errado sentir mas ajude a transpor aí eu falei moço falei pro instrutor eu posso escorregar com ela era muito alto o negócio, aí ele, não, tudo bem, eu falei, ah, eu vou na frente, porque, né, aí eu não passo por cima dela, aí eu fui, fui segurando no pezinho, assim, dela, escondendo, gritando, ah! e a angústia foi passando, passando, e quando eu desci lá, eu abracei de novo ela, e aí só vinha, assim, uma mensagem, deixa correr, deixa sentir, tudo é um sinal, é um aviso. Que não precisa criar marcas. São apenas sinalizações. Igual um alerta. É igual quando você faz um machucado, se você não sente nada, você não vai perceber. Não o gosto do vitimismo, do... Não. Eu digo de saber passar. É igual uma queimadura. Queimou, eu. E aí tem o tempo que você trata às vezes ficam marcas, ficam mas eu preciso ficar o tempo inteiro focando naquela dor, ou eu posso entender que foi só um aviso então gente, é, outra mensagem que veio também linda de manhã de um eu superior falou: os anjos despertos na condição humana, ainda assim vão ter que sentir o que um humano sente porque é necessário, então é igual um jogo, não tem escapatória, não adianta você falar eu quero despertar para fugir daqui, é aceitar, transitar em todos os níveis de consciência com respeito aos sinais, não viajando na maionese, no mundo florido e tal, a terra não é ainda, né? ela vai ser e toda essa mudança ela vai começando aqui, sem negar a verdade do que precisa ser vivido, hum? no respeito, no carinho, no amor, eu vejo muitas pessoas se isolando e eu já fiz muito isso, de não ir em determinados lugares, Mas um ser que diz que acredita em Deus, que cultua amor incondicional, não vai visitar alguns determinados lugares? Será que é verdadeiro o que a pessoa diz? E eu falo com meu coração muito cheio de amor, que vale para qualquer lugar. Qualquer lugar, quando você vai vestido com a camisa do respeito, né? em todo lugar você vai ser respeitado. E você vai olhar as pessoas com tanto carinho, independente do que a pessoa acredite, independente de quem vai votar, independente se um é científico, o outro é evangélico, o outro é um não interessa. Ou se o outro é transcendental, é um guru, sei lá o que tanto faz. Ou se um acredita no mundo pirimpimpim o outro acredita no mundo de dor. É quando esse grupo de pessoas se une no respeito e no amor incondicional, a conversa é extraordinária. Você não, não se isola em grupo só porque esse grupo pensa como você. Isso é prepotência. Mas você leva a força desse grupo não para impor que aquilo é verdade, mas para respeitar o caminho do teu irmão e da tua irmã. Né? Eu vivi isso esse final, esse, esses quatro, cinco dias que eu fiquei fora. E foi. Ah, sempre. Eu sempre eu não posso separar o melhor aprendizado ou o pior aprendizado, né? O que, que que vale o que? É que todo dia vem um aprendizado tão formidável, tão fantástico. Mas eu senti amor naquelas quatro mil famílias, naquele parque, sabe, que estava lotado. Eu senti o sufoco. Eu senti o cansaço das mães que tinham de os recém-nascidos eu senti a dor da coluna das vovós que estavam lá ajudando os pais hum, eu senti os padrões de beleza magro gordo eu senti o vício do, da comilança da bebedeira eu senti tudo eu senti amor é, eu senti diversão eu senti alegria é, eu senti carência eu senti plenitude é, eu senti frio eu senti calor eu senti angústia, eu senti cansaço. Porque eu e meu marido, a gente cuidou da Alice no parque inteiro. Corre pra cá e corre pra lá, né? Chega no final do dia, né? É, eu senti vontade de reclamar e reclamei um pouquinho. Né? E fiz tudo isso com muita sinceridade, com muita sensatez. Não naquele dogma, você não pode isso, você não pode aquilo. E aí me veio esse questionamento. Mas disseram, e estava escrito que a gente não podia fazer isso, aquilo, aquilo, aquilo, aquilo. Estava tudo errado. E aí me disseram, não é que estava errado. A intenção de como vocês agiam na reclamação, no desabafo, ou na constatação de como é o comportamento do outro, não tinha uma finalidade de solução, tinha uma finalidade pejorativa. Vocês não reclamavam para esvaziar, vocês reclamavam com pesar e continuavam no pesar, sustentando. E assim por aí vai, né? Críticas, julgamentos e vai. Mas quando você conversa, constatando um nível de consciência que o outro tem, mas desejando bem, olha, ele ainda está assim, mas eu desejo bem. Ah, eu vou dar uma reclamada aqui, porque eu estou sendo sincera comigo, ai, que saco isso aqui, meu Deus do céu. Ah! mas querendo o seu bem. Ou com o outro, que às vezes precisa dessa reclamação para poder aprender alguma coisa, enfim. Ali eu senti a verdadeira beleza do sistema da Terra. Sistema kármico. O povo fala, eu quero acabar com o karma, eu quero Dharma. Oh! O karma é magnífico. O karma faz com que nós Floresçamos. Faz com que a gente respeite mais tudo que a gente sente. Se acender não é ficar 24 horas, ai, ah, a vida. Ou condenando quem já se estressou um dia. Não é o caminho. Todo mundo um dia. Você acha que Jesus não se estressou tomando umas marteladas na mão? tá errado. Não, não tá errado. É humano. Ninguém aqui transcendeu ainda. A finalidade desse trabalho é vocês encontrarem recursos para viver de um esquema que não tem como você escapar. Você só sai daqui quando você morrer, quando o corpo físico morrer. E se dentro de você você não tiver Entendido isso, você continua assim no teu fragmento consciencial. Até que você tenha uma nova oportunidade. Tá? Vocês entendem? Eu sei que entendem. Então, por favor. O paraíso, ele está em aceitar todas as condições que nós precisamos vivenciar e ainda assim enxergar a beleza é trazer a leveza mesmo um dia você meio reclamou, né? não gostei disso ai que mal agradecer, aí já é julgamento né que mal agradecida fulano ou se auto julgar ai olha o que eu fiz, não posso meu Deus, não eu estou sendo honesta comigo comigo, eu não estou me contando mentira, eu não estou, eu estou aceitando esse jogo e eu escolhi chegar num lugar nesse jogo que só vai me levando, é uma estrada que eu não tenho como parar e eu não tenho como fugir daqui, existem deveres comuns, de se sustentar, de se comer, de levantar, de estar bem, hum? de tomar água, de ter boas relações, sim, boas, de cultivar boas conversas, de ser gostoso, de trazer troca na sabedoria. Né? Então pensem com carinho, se um dia a tristeza te abater, né? igual eu escrevi lá no Instagram, relaxa, não se penalize por isso, tá tudo bem amanhã, amanhã porque até Jesus sentiu é comum ainda é comum nessa configuração em outros planos em outros reinos vão ser outras composições vocês acham o que? nos planetas em plena regeneração quando estava tendo a separação lá do joio e do trigo, os familiares indo embora ai, porque estamos elevados está tudo bem, o sistema é perfeito eles vão para outro lugar e logo vai ficar tudo bem vocês acham que eles dançaram? Êê! ai, a Marise que era de óleo está indo embora Ai, ê, que legal, sua desgraçada vai mesmo ou, não, tá tudo bem. Você acha que os meus pais de lá não choraram? Só porque eles são evoluídos? Viver. Amar. É sentir. Não com um pesar eterno, mas com um pesar compreensível de ser sensato com a onda que vem. Que nem agora, nesse momento. Meu pai e minha mãe de outra constelação, eles estão me saudando. Bendita seja a tua vida, filha. Bendita seja Tua clareza. Existem muitos níveis que são alcançados. A diferença entre nós e vocês hoje é que nós sentimos com integridade sem distorções sentimos como um mecanismo natural em nossos corpos utilizados. Porque é como você mesmo and disse. O sentir é um algo que precisa ser olhado. Mas nós liberamos as sensações. Não as prendemos como recurso. De proteção ou medo, nós entendemos como um traço experimental e como um recurso valiosíssimo dos nossos sentidos. E este lugar todos vocês já experimentaram e vão voltar a experimentar também. Mas Todas as informações que estão vindo é apenas um recomeço de toda a recodificação que se dará nos próximos 155 anos do planeta Terra. Não será antes. Então aproveitem, dia após dia, o sistema atual, como uma despedida dando melhores pensamentos, sentimentos contemplando a atmosfera com uma qualidade melhorada energética do seu ser e o que seria uma qualidade melhorada energética do seu ser? não se resume a palavra felicidade se resume na sinceridade do que tua alma está a viver. Os sinceros se iluminam. Os sinceros não seguem conceitos. Os sinceros Escolhem a própria estrada da alma. Assim é. Então, aproveitem o período de sutilização, dando um até logo para os ambientes arquitetados de uma forma necessária anteriormente ao seu ser. assim que é. Agradecemos. Obrigada mãe. Obrigada pai. Obrigada. E obrigada a vocês pela jornada. Não busque felicidade. Busque você. Beijo.